Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, sim! E saiba como fazer isso de forma correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, mas o que você precisa é de um treinamento que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, um treinamento online de vídeo-aulas que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E eu tenho uma boa notícia. Logo logo eu vou te mostrar um blog. E neste blog tem treinamento online de vídeo aulas. Se você quiser acessar o treinamento no blog. Onde te ensina como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E logo logo eu vou te mostrar este blog de emagrecer.